Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Conversas Noturnas. Eu sou Paulo Andrade e tenho o prazer de trazer hoje para vocês um convidado muito especial que afirma: sou um cristalógrafo, Henrique Oneiro. <risos> Henrique Oneiro nasceu em Botucatu, é professor universitário de matemática, agora aposentado, né? Ele está aproveitando a aposentadoria para se dedicar ao estudo da cristalografia. É um prazer recebê-lo hoje aqui no nosso programa, Oneiro. Seja muito bem-vindo. O prazer é meu, Paulo. Obrigado pelo convite e pela curiosidade de conhecer esse ramo tão pouco falado, a cristalografia. Não, e, e é por aí mesmo que eu já queria começar, Henrique. Cristalografia. O pessoal de casa deve estar se perguntando, mas que diabo é cristalografia? Uma ciência matemática que estuda basicamente os cristais e suas propriedades. Grafia designa descrição. Junto com a palavra cristais, forma o termo. Cristalografia, descrição e estudo dos cristais. Mas Henrique, o, o estudo dos cristais é uma coisa recente ou não? É relativamente recente, sim, Paulo. A cristalografia começou com um francês chamado René Just Hauy, um mineralogista que viveu no final do século 18 e começo do XIX. Uma vez, ele estava observando um pedaço de calcite. Um minério que tinha caído no chão e percebeu que os fragmentos pareciam obedecer a uma lei geométrica. Foi aí que ele teve um estalo e resolveu estudar melhor esses sólidos. Depois dos estudos que ele fez, ele publicou o primeiro trabalho, o Tratado de Mineralogia, que acabou sendo um dos pilares do estudo dos cristais como uma ciência exata. Oh, muito bem. Agora, me diz uma coisa, Henrique, o que é um cristal? Bom, resumindo, Paulo, um cristal é um sólido feito de átomos, moléculas ou íons organizados num padrão tridimensional, bem definido e que se repete no espaço milhões e milhões de vezes, formando uma estrutura regular que chamamos de estrutura cristalina. Ah, e é essa estrutura cristalina que se manifesta assumindo formas de sólidos de faces planas, é isso? Perfeito, Paulo. A sua produção fez uma boa pesquisa, hein? Eu trouxe algumas imagens para a gente ver como a estrutura se mostra macroscopicamente. Vocês poderiam pôr no ar, por favor? Aí está. Esse é um cristal do metal galho que geralmente forma cristais bem grandes. Esse agora é um cristal de bismuto, outro elemento químico, que é bem mais colorido. E esse é o quartzo, um dos cristais mais conhecidos do mundo, que tem inúmeras variações. Na natureza, a gente encontra cristais de formas muito diversificadas. Na verdade, Paulo, as formas dependem do arranjo das cargas elétricas nos átomos ou nas moléculas e das condições da cristalização. Você pode nos dar algum exemplo? O primeiro exemplo que me vem à cabeça é a água. Ela pode assumir múltiplas estruturas cristalinas em função da maneira como o cristal se formou. Vejam, a neve possui um cristal com estrutura fractal, um cubo de gelo possui uma estrutura cúbica, algumas nuvens possuem prismas de base hexagonal, esses são cristais com formas completamente distintas uma da outra, cada uma é resultado de uma condição específica de cristalização. Certo. E parece que isso acontece com o carbono também, não é? Acho que a gente tem essa imagem. Em condições de alta temperatura e alta pressão, o carbono dá origem ao diamante. Porém, em alta temperatura e baixa pressão, ele forma o grafite. Perfeito. E o interessante é que são substâncias que, para quem não tem um conhecimento prévio, aparentam não ter nada em comum. É verdade. E com toda essa variação de formatos, a cristalografia tem algum sistema de categoria ou de classificação? Para organizar os cristais de forma sistemática, a gente utiliza basicamente a observação da célula unitária. Aquela que se repete milhões e milhões de vezes. A gente também leva em conta os eixos de simetria e a posição do centro geométrico de cada elemento do cristal. Ao todo, são sete sistemas de classificação baseados na forma de cristalização e que dão origem a outras inúminas subcategorias. Esses são os sistemas de cristalização. Uau, mas cada nome complicado, hein, Henrique. Os nomes são complicadinhos, mas na verdade os sistemas não são tão difíceis de entender. Vamos ver alguns deles mais a fundo. No caso do sistema cúbico, a repetição da célula unitária cúbica, com seis faces todas quadradas, fornece estrutura simples. Essa célula unitária cúbica tem quatro eixos de simetria do tipo E1 para rotações de 120 graus. Três eixos de simetria do tipo E2 para rotações de 90 graus. E ainda tem seis eixos de simetria para rotações de 180 graus. Temos também três eixos cristalográficos que geram a rede cristalina por meio de translações. E agora, tem uma imagem que ilustra um pouco tudo isso. Esse é um cristal de um minério chamado pirita. Dá para ver que é bem nítida a forma cúbica. Embora o eixo E2 seja de simetria de 90 graus num cubo qualquer de face lisa, no caso da pirita, essa simetria não acontece por causa das estrias nas faces laterais que tornam cada face diferente. O ouro, a prata, a granada, a salgema, são outros exemplos que a gente tem de forma cúbica. Mas, mas Henrique, agora eu fiquei curioso. Como seria, por exemplo, um tipo hexagonal? Essa forma é bem interessante. Vamos ver. Uma célula hexagonal tem oito faces, duas hexagonais e seis retangulares. Ela tem seis eixos de simetria de 180 graus e um eixo de simetria pelos centros das faces hexagonais de 60 graus. Já os eixos cristalográficos são três. Dois eixos formam um ângulo de 120 graus entre si, e o terceiro forma um ângulo de 90 graus com os demais. Um ótimo exemplo de cristal de célula unitária hexagonal é a esmeralda. Outro exemplo é a apatita, ou mesmo a hematita, que produz uma pedra muito bonita, muito usada também em joias. Bom, acabou de chegar aqui um e-mail de uma telespectadora, vamos ver o que ela quer saber. Henrique, o senhor mencionou que o francês René passou a estudar os cristais quando ele viu o calcite fragmentado. Como seria a estrutura de um calcite? Obrigado, estou adorando as informações. Ana Rochosa, de Presidente Prudente. Ótima pergunta da Ana. Vamos lá. O calcite, observado por René, obedece a uma célula unitária de formato romboédrico ou trigonal. As faces dele são compostas por losangos e ele tem três eixos de simetria de 180 graus. Os eixos cristalográficos são três, todos iguais, A, B e C com os ângulos entre os eixos diferentes de 90 graus. Agora vejam esta última imagem. Essas figuras representam as células unitárias dos outros quatro sistemas cristalográficos. Tetragonal, ortorrômbico, monoclínico e triclínico. Deu para perceber que a cristalografia não é só uma curiosidade, mas um campo vastíssimo de investigações Infelizmente, hoje a gente vai ter que parar por aqui, porque o nosso tempo já acabou. Henrique, foi um prazer recebê-lo, né? O prazer foi todo meu, Paulo, e espero que o pessoal de casa também tenha gostado. Disso eu tenho certeza. E para você que ficou em casa com a gente até agora, nosso muito obrigado. Semana que vem voltaremos com mais um assunto intrigante. Eu sou o Paulo Andrade e esse foi o Conversas Noturnas. Um grande abraço e até a próxima.